E aí galera, beleza? Dragão aqui na área para desta vez trazer para vocês um vídeo. Eu não sei direito o que que é. Eu acho que é um tutorial, eu acho que é uma dica. No caso, eu acredito que seja ambos. Como o dia 28 está próximo, eu já estou na correria para atualizar meus vídeos tutoriais. Afinal, o Save está no meu coração. Eu vicio pra caralho porque o jogo realmente é bom, galera. E eu não vou falar muito sobre propaganda do jogo, vamos logo ao que interessa, né? Requisitos do jogo. Eu acompanhei um vídeo agora há pouco do... Não é meu amigo, mas é um conhecido que é um cara que ele faz vídeos do... Tree of Saviour. O nome dele é André B. Shadow. Ele faz Tree of Saviors e uma porrada de todos os tipos. Mas eu acho que ele agora se fechou mais no Tree agora. Então... O último vídeo dele, não é o último, qual foi? Eu não sei qual foi o vídeo que eu vi, não sei qual foi que eu vi, mas não foi o último não. E ele explicou como funcionaria os requisitos mínimos. Ele pegou até essa telinha aqui, só que essa telinha aqui é uma bosta e não serve para demonstrar e você não vai saber... Como funciona, porque aqui tem placas de vídeo, de desktops, de PCs de mesa, esses PCs da gente, os gabinetezinhos, viu? Que o pessoal gosta de chamar de CPU, mas CPU é o processador. E vamos lá, vamos logo ao que interessa. Beleza, aqui são os requisitos mínimos que foram dados pelo site do TRL save Brasil. E é o seguinte, ele requer um sistema operacional, como todos nós sabemos, não dá para jogar em outro a não ser o Windows e diz que o XP é o mínimo é claro né porra no Windows 98 cara não vai né velho vamos nessa é o Windows XP mas eu recomendo para vocês qualquer gamer qualquer gamer de hoje em dia pode ter um PC monstro eu vou dizer mostrar para vocês uma coisinha eu sou tipo o o Darth Vader fazendo propaganda, ensinando como jogar esse jogo, tá ligado? Assim, tipo, pro low leve. Porque, olha o meu PC, como é que é. Eu não tenho o que conversar, tá ligado? Eu não vou mostrar meu o que que tenho aqui, o que que eu não tenho. Mas, eu sou o Darth Vader fazendo propaganda do... O lado branco da luz. <risos> Vamos lá, veja só. E, funciona assim, você... Tem que ter um Windows 7, porque o Windows 7 é o, PC, é o sistema operacional mais certo que existe, mais leve. Ele tem menos frescura, vamos assim dizer, né? Eu aconselho para vocês que joguem no XP, joguem. Só se o seu PC for uma carroça, mas se o seu PC for uma carroça, aí é problema seu, aí você vai plantar batata, não vai jogar videogame não. Mas vamos lá, vamos botar em prática. Beleza, galera, se é um operacional para vocês recomendo o Windows 7, por mais que o seu PC seja uma carroça, porque o Windows 7 tem elementos básicos que dão pouca um loucura. O XP, ele gosta muito de tela azul. E CPU, aqui é o processador. O processador que eles recomendam é um Pentium Core 2. O que é esse 2, se vocês entendem? Beleza, o, o 2 que ele está aqui dizendo, quer dizer que ele recomenda que seu processador seja um Dual Core, um processador de dois núcleos. Dois núcleos e eu, pela minha experiência com jogos, eu sei exatamente qual o, o tamanho desse processador que você tem que ter. Você tem que ter pelo menos um processador dual-core de 3.0 para cima, para rodar em 40 FPS. 40 FPS. Eu não prometo nada, tipo, se você tem uma placa de vídeo ainda, daqui a pouco eu vou falar sua placa de vídeo. E o recomendado é um, né, i3, um, um superior, claro, né, i3 vem com placas gráficas embutidas, eu recomendo muito também. Se você comprou seu computador em Casas Bahia, essa loja aí, bem safada, em, em caso você comprou seu computador em loja de, em loja que vende geladeira, pronto, aí que tá, você simplesmente vai se fuder, mais. Os processadores da série do i, o i3, i5, i7, eles vêm com placa gráfica embutida e decente. Geralmente o i3 já vem com a placa gráfica embutida de 1GB. Tá, não ser que sejam as séries de 4 anos atrás, né? A primeira geração, segunda e, e terceira, eu acho que já tá salva já. A terceira geração já tá melhor já da série do i. A partir de quarta, quinta são os filé que eu recomendo mesmo agora é, essa questão do pente do core se vocês querem saber como checar trago ah, como é que eu checo meu eu tô fazendo que deu um carinha aqui que faz essa vozinha aqui eu não esqueci o nome dele depois eu boto aí para ele não dizer que eu tô copiando para dar o direito deles copyrights trago como é que eu faço para checar a tamanho do meu o Core 2, meu Dual Core. É bem fácil, galera. Se vocês querem saber se o seu PC é uma bosta, vocês vem aqui no Google. Aqui é o Google Chrome. Eu boto daqui direto aqui na barra, porque eu não gosto de digitar muita coisa. Bota assim, ó. CPU, Z. Pronto, dá Enter. Baixa essa merda aqui, ó. Logo de cara aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele pede pra registrar, mas registrar de é rola Vamos lá. Você bota aqui, ó. Setup, English é inglês, não que procurar em português eu sei que vocês são meio né, preguiçosos, mas é só instalar, pronto instala, eu não vou instalar no meu porque eu já tenho, né, meu PC essa porra já tem tudo ah, eu me lembrei, eu não instalo o meu não Quem tem a versão de instalar e não instalar ah, eu não instalo o meu eu instalo, eu não sei eu não lembro, eu instalei não, esse caralho não foi caralho cadê ai ai ui eu não acredito que eu não instalei eu não acredito que sou eu estou do vídeo, dos ai caralho espera daí, filho da puta pronto cpu-z tá aqui quando vocês abrem o cpu-z para vocês checarem se o seu pc é bom sai daí, cara. vocês fazem isso aqui ó vocês vêm aqui ó core speed vocês checam isso aqui, ó. Tem que estar tá batendo pelo menos 3.0 aqui, ó. Quer dizer, 3.000, alguma coisa aqui. Tá ligado? Aí vocês, para checar se seu PC é dual core, você vem aqui, ó. Cores vai ter que ter dois aqui, ó. E threads vai ter que ter dois, tá ligado? Pelo menos. E se for tipo 1 um e 2, você tá lascado. Porque <risos> se é o seu, é, é, no caso, o seu processador é daqueles que simula, não é de verdade um dual core. Então você chega, se isso aqui tem um 13 mil E aqui tem dois e dois aqui, beleza? O I3 ele vai ter 4 e quatro aqui, ó, é 2 e quatro, tá ligado? Ele é muito massa até, porque ele já vem embutido E vem com placa gráfica embutida Aí, se vocês querem saber o tamanho, né, da bomba que vocês estão Vocês vão agora saber da placa de vídeo, vamos lá já aprenderam sobre o processador, já sabem como é que vão checar, se vai prestar ou não. Se por acaso vocês tiverem com um processador que não seja o que eu falei, dual core menor, ou quando vocês forem no CPU-Z e vocês virem que essa bosta não presta, vocês simplesmente trocam seus processadores. Vão ao mercado livre, peguem o slot do, do, do, no caso, a referência do seu processador e vão trocar. Procura alguém que saiba mexer, tá ligado? Não vou entrar em detalhes pra não deixar o vídeo muito grande E... Vamos nessa Vamos placa de vídeo Placa de vídeo Aqui tem dizendo assim, ó NVIDIA GeForce 8600, o ATI equivalente Beleza, galera Esqueça completamente isso aqui Tree of Saver é pesado Faz parte dos jogos da nova geração Não tão nova geração porque ele... Apesar de ser mal renderizado, ele... Ele é mal renderizado Ele não é tão pesado assim não, galera Mas vamos lá o Tree of Save requer pelo menos uma placa de 1GB. 1GB e pelo menos 128 bits de clock dessa placa. Aí você me pergunta, traco, como é que eu vejo isso aí, traco? Da mesma forma que você achou o CPU-Z, existe o GPUZ no Google. Bota assim, ó, gpu -Z". Você vai achar isso aqui, ó. Pera. primeiro site que dá é o deles aqui, ó. ó. GPU-Z, download GPU-Z. Eu acho que eu instalei. Dessa vez, será que eu vou passar de mentiroso? <risos> eu não instalei não, foi que Eu acho que instalei, porque esse aqui é o programa que não precisa instalar. Pronto, aqui ó, não precisa instalar. Né? Vamos lá. Ele abre direto. Pronto. Deixa eu só minimizar tudo aqui, pra mostrar mais fácil. Esse, não cara, esse aqui é o CPU-Z. Cadê o, ah, ele minimizou pra barra de tarefa aqui. Pronto, tá aqui ó, esse aqui é o GPU-Z. Como vocês sabem, que seu PC tem uma placa de 1GB? É aqui, ó, ó. Memory size, tá vendo? Ó? A minha tem 4, não liguem. E tem que ter pelo menos 1024 aqui. Se tiver 512, você tá lascado. Você vai jogar em 20, 20 FPS, você vai jogar em 15 FPS, tá é fodido. E pelo menos isso aqui, ó. Buzz width tem que estar tá 128. Se não tiver, você tá lascado também ao dobro Se você tiver 512 aqui Tiver 64 Você tá fudido Nem queira jogar, você vai ter muito lag de vídeo Você vai ter que fazer daquele jeito de, de dar uns prontos de comando Pra retirar efeito pra caralho E vamos fazer o seguinte Você tem que ter 1 mega aqui um, um 1.024, que é 1 giga no caso E 128 aqui Pelo menos, pelo menos Viu galera? você tiverem acima disso quanto mais você tiver melhor tá ligado mas se você tiver aqui ó 1024 e pelo menos 256 bits aqui você tá perfeito para você jogar você pode jogar eu acho que até no máximo se não brincar tá ligado se dá aquele lag monstruoso tá ligado entendeu tá pegar a dica e por acaso você tiver uma fraquinha aqui vocês troquem também se por acaso for placa de vídeo e notebook Boa sorte, eu lamento, porque placa de vídeo notebook só com sistema de eGPU, pra quem não conhece, o eGPU é o sistema de adotar, é, aqui ó, vamos pegar um exemplo aqui ó, tá vendo? De botar, é, placas de vídeo externas tá ligado? pela saída da ISATA, tá ligado? Que fica aqui, eGPU, acho que o nome da, eu acho que é IGPU mesmo o nome da saída eSATA ISATA não, depois eu, eu vejo direitinho, eu tava até cansado no dia desse, viu galera, mas, tá a dica... Se por acaso você, né, deixa eu só aqui, peraí, caralho, caralho, ele me não. Se você não tiver pelo menos um giga aqui e 128 bits aqui, você tá lascado, viu galera? E aqui tem uns parâmetros, tá ligado, que não importa muito. Se por acaso o que eu tô pedindo pra vocês atendeu aqui, tá de boa, tá ligado? Aqui é muita coisa, tipo, tem uns parâmetros que ajudam muito o Suite, mas só fica a ver se eu não vou conseguir conversar muito com vocês não, beleza? E vamos para a próxima, né? Será que é? E RAM. RAM Memória. O equivalente é 4 GB. E eles acertaram! Galera, jogos não requerem tanta memória assim, a não ser que você queira jogar ele no talo, naquela qualidade gráfica, abra o cenário ali na casa do caralho of Save é leve nesse sentido, 4GB você joga de boa, tá ligado? Se você tiver coito, beleza, mas vai é ser é desnecessário, 4GB você olha de boa. Eu tenho um PCzinho que é mais suavezinho, não é tão igual ao meu, mas é um inseto, é bom, né? 8 núcleos, mas ele é fraquinho, ele é um de 3.0 só de processador, e... Eu tenho, no caso, uma placa gráfica embutida que é de 1GB, mas é 128 bits, tá ligado? Eu joga 40 FPS, tá ligado? Quando não tem ninguém na área, eu jogo até 50. Tá? Mas ele tem 4GB de memória. Eu jogo de boa, de boa, de boa, de boinha. Dá pra poupar muito. DirectX, esqueça isso. Todo PC vem com isso. Você comentar DirectX hoje em dia. Se seu PC abriu LOL, se seu PC abriu Minecraft, você já tem instalado DirectX. Entendeu? E não tem o que falar. Simplesmente ele já veio a todos aí Então pronto galera, é isso aqui Eu espero que vocês gostem das dicas da drogazinha E se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo para seus amigos Que estão querendo jogar o Tree of Savor Que está abrindo agora No dia 28 28 de abril Estou né? é, perdido o tempo Caralho E joguem por favor E joguem Clapeda Clapedia no caso, eu acho que é Claypeda mesmo, é Klaipeda Porque é meu servidor, se vocês quiserem jogar comigo Mas não fiquem chateados Tipo, se vocês começarem em Osha Em breve vai ter um servidor sul-americano, galera Vamos ser transferidos No dia 26 parece que vai começar Isso aqui, ó, o cabarezinho Parece que vamos poder ir para o servidor da América do Sul Quem joga em Osha e quem joga em Claipeda. Entendeu? Vamos poder, nós brasileiritos, espanholitos, vamos poder jogar todo mundo junto no servidor. E não se preocupe, não zeraremos nossas contas, vamos transferir tudo que nós temos. Então, um bom vício. Valeu, abração a todos.